No dia em que quis oferecer o melhor dos presentes a quem amo, lembrei-me de um velho ditado que a minha avó me falava sobre o amor. Então, quis mostrar esse amor ainda mais puro e colorido. Fiz cartões com frases lindas que acompanhavam para transmitir meus sentimentos. Comprei uma caixa de chocolates, e coloquei os cartões com a intenção de encantá-los. Saí, feliz com minha ideia, e entreguei meu presente. Logo percebi que estava sorrindo ao abrir o cartão. Conforme ele lia as palavras, seus olhos brilhavam cada vez mais, exatamente como eu esperava. Após a leitura do cartão, olhamos a caixa de chocolates, abrindo o pacote maravilhoso. Escolhi o chocolate preferido dele. Ele mordeu e rimos de alegria ao provar. Eu não poderia ter compartilhado meu amor melhor e de forma tão simples.